Vai de cafezinho e tradução literária? Então, mais um vídeo com vocês nessa série, é, onde eu vou tecer alguns comentários introdutórios né, é, sobre o texto A Tarefa do Tradutor, do filósofo alemão Walter Benjamin. É, Walter Benjamin escreveu esse texto em alemão, então eu estou... É, fazendo os comentários a partir da tradução da Susana Campos Lages, é, que foi publicada é, em 2018 pela editora Fale da UFMG e o organizado por Lúcia Castelo Branco. Esse texto, essas traduções são muito interessantes, eu, eu vou fazer um vídeo depois sobre a importância Dessas, de comparar justamente essas traduções de Benjamin para o português. E esse texto ele traz, né, organizado pela pela Lúcia Castelo Branco, ele traz quatro traduções tá, para o português. Então ele traz, bom, inicialmente, a apresentação da própria é, de Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira, em seguida o texto em alemão do Walter Benjamin, de Aufgabe des Übersetzer, e, em seguida, quatro, quatro traduções, a tradução de Fernando Camacho, a tradução do mesmo texto, tá, de Karls, Heinz, Bach e outros, a tradução da Susana Campos Lages e a tradução de João Barrento. É, e o, o, o material aqui, né, o livro, termina com passagens do ensaio, a tarefa do tradutor pela língua portuguesa e as referências. É, nesse caso, eu não vou hoje fazer uma comparação é, dessas traduções, esse é um trabalho que eu já comecei a fazer, mas eu vou, é, inclusive, para entender é, aonde o tradutor se situa e como é que o tradutor ele traduz com as suas próprias referências é, teóricas de, de, de experiência mesmo de tradução é, e como é que ele leva isso para o texto, esse... esse essa compilação aqui dessas quatro traduções tá muito tá muito deixa isso muito claro isso é muito importante sem julgamento de valor tá então aqui eu vou me pautar pela pela é, pelo pelo texto pela tradução da Suzana Cantos Lages e eu vou começar a ler é, eu vou também deixar as referências aqui no vídeo eu vou é, começar a ler o início dessa dessa tradução né, desse texto é, traduzido pela Susana Campos Lages é, então o texto começa a tradução dela começa assim em parte alguma o fato de se levar em consideração o receptor de uma obra de arte ou de uma forma artística revela-se fecundo para seu, o seu conhecimento não apenas o fato de se estabelecer uma relação com determinado público ou seus representantes constitui um desvio. O próprio conceito de receptor ideal é nefasto em quaisquer indagações de caráter estético, pois devem pressupor unicamente a existência e a natureza do homem geral. Da mesma forma, também a arte pressupõe sua atenção, pois nenhum poema dirige-se ao leitor, nenhum quadro ao espectador, nenhuma sinfonia aos ouvintes. Aí ela continua, né? O, o, a tradução continua. E uma tradução? Será que ela é dirigida a leitores que não compreendem o original? Essa questão parece explicar suficientemente a diferença de estatura entre ambos no domínio da arte. Então eu vou parar por aqui, o texto é muito denso, né? Muito denso, e é, começando a trazer esse ponto que é um ponto de veras importante nessa perspectiva é, posta pelo Benjamin, que é primeiro a questão da, da, da arte, né, da obra de arte, quando uma obra de arte, uma forma artística, ela é traduzida, é, a gente traduz ela para alguém? Ela, ela tem um destinatário? É, essa é uma questão mais filosófica do que técnica, a meu ver, que é fundamental para a gente entender e poder também sistematizar a tradução, ou o trabalho de tradução. É... A outra questão que está aqui é a do receptor ideal. Existe, então, um receptor ideal que, é, que estaria correlacionado à questão da arte ou não? Então aqui é, é, quando, ele quando o texto fala, né? Será que um quadro, é, quando ele é pintado, ele se destine, a, ele se destina a um espectador? É, quando uma sinfonia ela é concebida, composta, ela se destina a um ouvinte e o um poema ou a literatura, né? abarcando mais essa parte de literatura, textos literários em geral. Quando ela é escrita, ela tem uma, um público receptor ideal, essa é uma questão de veras importante que é, e existem várias, assim dentro da, da tradução, existem várias soluções que foram trazidas né, e foram é, é, postas. É, a perspectiva do Benjamin é essa que é, ressalta o fato de ser por ser, por ter um caráter. É, artístico, a obra de arte não tem essa ligação, porque o que você vai, o que você vai é, traduzir não é objeto de uma mensagem em si, é, é algo que transcende, porque tem uma dimensão artística aí. É, que no, no, no, no, no caso, você tem, por exemplo, no, quando você vai traduzir um poema, você tem é, inúmeras, inúmeras questões aí que estão... É, na linha de baixo ou, ou digamos, nas camadas para, e que são importantes para você compreender um poema. É, você, se você traduzir um poema, eu estou falando da minha própria experiência, né eu tenho um blog no qual eu me autotraduzo é, há vários anos e, e, e, e essa questão da autotradução é um elemento também que, que conversa com isso aqui. Quando eu vou Traduzir ou auto traduzir? É, como é que fica esse leitor? Eu vou traduzir para quem? Será que esse para quem existe? Então essa é uma questão posta pelo pelo pelo pelo texto que é, é muito muito importante para a gente refletir. É, muitas vezes aí é, é minha experiência como professora. O que eu vejo é que os alunos eles têm um, um, um leitor ideal, né? Mas esse leitor ideal Muitas vezes ele é tão absoluto, ele é tão autoritário, que a própria, a nossa, na, no meu entendimento, é a pró própria concepção da, da, do que, para quem eu estou traduzindo. Então, nesse caso, é, essa, esse texto é uma provocação, é uma provocação bem-vinda, a meu ver, uma provocação que é, institui um espaço de diálogo para a gente pensar essa questão do receptor ideal. Tá? Então, o ideal aqui, na tradução da, da, da, da Susana Campos Lages, é, é, é algo que está entre aspas. Então, ele continua aqui. Além disso, parece ser este o único motivo possível para se dizer a mesma coisa. A mesma coisa está entre aspas, repetidas vezes. O que diz uma obra poética? O que comunica? Muito pouco para quem a compreende. O que lhe é essencial não é a comunicação, não é o enunciado. E, no entanto, a tradução que pretendesse comunicar algo não poderia comunicar nada que não fosse comunicação, portanto algo inessencial. Pois essa é... É mesmo uma característica distintiva das más traduções. Então, aqui ele vai construindo o texto como o que, que é a mesma coisa, né? Estou traduzindo a mesma coisa, estou traduzindo o mesmo texto. O que, que significa isso? E aqui as, as perguntas estão em aberto, tá? É, no âmbito de um poema, será que eu vou traduzir a mesma coisa? E o que é essa mesma coisa? Quando a gente fala, eu estou traduzindo a mesma coisa, tá? Você está traduzindo o que, então? Se é a mesma coisa, é preciso definir. Mas a gente consegue definir no âmbito de um poema, por exemplo, no âmbito de um texto literário? A gente consegue definir? A posição aqui enunciada é que não. Ou essa questão é muito mais complexa. Porque você vai o que você traduz, é, é, o objeto da sua tradução não é uma comunicação. E também não é o enunciado. Então o que é? Né? É, esse é, o, é uma é uma pergunta para nós tradutores de veras importante. Você traduz o quê? Você tem lá um conjunto, né? Você tem uma forma, que é uma forma artística. Essa forma artística, ela tem uma uma características específicas, ela está numa determinada língua, ela está num código linguístico que também tem suas regras. Mas, muitas vezes, os autores fogem dessas regras, é, é, indo além da questão gramatical. Então, podem usar coisas de, consideradas erradas né, na, na, na, na, na gramática daquela língua e não, não necessariamente erradas do ponto de vista artístico. Então, é, é, aqui é toda uma discussão envolvendo a questão do receptor ideal, da tradução de uma... É, de uma forma artística e o que que eu vou traduzir? É, eu, se eu traduzir a comunicação eu estou traduzindo algo inessencial Então o que, que é o essencial? É, que eu tenho como, como tradutora, né? eu tenho que entender isso para eu saber o que eu vou traduzir. Essa é uma questão mais filosófica, mas que norteia esse, esse trabalho. Existem outros, o texto do Benjamin é muito denso, eu tenho vários outros trabalhos sobre ele, que eu vou colocando aqui, compartilhando com vocês, eu tenho uma, conferências né, sobre, sobre Benjamin, trabalhos ali é, que eu vou que eu vou mostrar aqui para vocês trazendo é, ele tem vários conceitos inclusive um deles importante nesse texto é o da pura língua que é uma, um conceito é, ligado ao mito da torre de Babel e que demandaria claro um outro um outro vídeo pra gente, é, pelo menos, começar a pensar sobre isso, tá? É, é, a, a, mas eu vou, no, na, na, no detalhamento desse vídeo, eu vou colocar essas referências desse texto, para que vocês possam acessar. E caso vocês queiram que eu fale mais sobre outros aspectos, vocês podem é, me mandar nos comentários, que eu farei, então, a os vídeos respectivos sobre é, Benjamin que é um autor filósofo né com muito uma produção é, muito muito muito robusta muito consistente que dialoga com a com a nossa contemporaneidade aqui de maneira muito muito intensa aqui no Brasil a gente tem né um diálogo grande com é, Walter Benjamin é, então é isso ficamos aqui por hoje muito obrigada e até o próximo vídeo